Este minifilme foi criado por Sayumi e Senpai. Eu apenas dublei ele. Bom minifilme! Olá, meu nome é Ariane e eu sou uma enfermeira. E algo marcou minha vida para sempre: fiquem com o vídeo. idiota Ariane, você está bem? Você tinha razão Do que você está falando? O João me traiu Vem, vamos pra minha casa Ele me paga Pronto. Fique quanto tempo você precisar? Vou fazer um lanche. Agora somos eu e você, bebê. No dia seguinte... Que tal irmos para um restaurante? Na hora do almoço, é claro. Eu adoraria. Depois... Quando estiverem prontos para pedir, me chamem! Eu vou querer uma salada. Agora escolhe você. Eu vou querer um cupcake. Um bolo. Uma pipoca. Um refrigerante e um churrasco tamanho família. Meu dinheiro! Minutos depois... Você vai comer isso aí? Quatro meses depois... A bolsa Ele está bem. A cirurgia foi um sucesso. Pode entrar, ué. Você tomou um susto, né? Cadê o bebê? A sua equipe levou para dar um banho e tal. Mas daqui três dias voltaremos para casa. Atenção, todos os médicos e enfermeiros comparecerem urgente na sala 395. Já volto. O bebê! Alguns dias depois, infelizmente, descobriram que o bebê tinha alergia a quase tudo. Mas esse problema não foi o contratempo que tirou a diversão da criança, meses depois ela passou muito mal em sua consulta, então Ariane ficou com a filha minutos antes de ela entrar em coma. Um ano depois Angel acorda, porém ela tem que ficar em observação, então não pode sair do hospital. Então sua mãe tem a ideia de trazer comida de fora do hospital para que ela ainda se sentia que estivesse fora dele. Vamos para casa, bebê. Como Angel não conhecia ninguém, fez um amigo imaginário, só para ela. Como toda criança, Angel tinha que ir para a escola. E era de costume, todos os alunos da escola terem que ir de fantasia no primeiro dia de aula. E lá fez dois melhores amigos. Anos depois... Bora para o cinema depois da aula? Eu quero assistir Frozen 2! Se você parar de enviar esse dedo no meu olho, sim. Nunca! Você vai querer ir junto? Claro! Eu vejo vocês lá. Nossa, esqueci que tem aula ainda. Depois do cinema... O filme foi top! Hello! Mãe! Não pula! Tá doida, menina? Não vou pular. <risos> Filha Angel. Querida, ela pode morrer na cirurgia. Mas ela precisa fazer. Pode fazer. Um tempo depois. Ela só tem 5 minutos de vida. Não é verdade. Não faz isso comigo, Angel. Eu te amo. Eu também te amo. Filha? Tá tudo bem, mãe. Você promete que vai lembrar sempre de mim? Prometo.